Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma casa que acabaram de passar pra gente e falaram que ela é assombrada, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Falaram que o negócio aí é estranho, hein? Diz que nessa casa aqui morava uma senhora e ela morava sozinha nessa casa. E diz que do nada essa senhora desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, se ela acabou se mudando ou se aconteceu alguma coisa com ela. Mas dizem que a casa é assombrada. Só não nos falaram o, qual é o motivo, né, Thaís? Isso. Então, Acho que ninguém sabe, né? Na verdade, sabe. só falaram que é, é assombrada e durante um tempo uma senhora morou aqui, mas ninguém sabe se ela mudou ou o que aconteceu com ela. Galera, essa casa aqui, ó, ela fica escondida no meio da mata, atrás da mata, né, Thaís? Uhum. Ninguém vem aqui. E hoje eu e a Thaís estamos aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento dessa casa pra gente estar voltando um dia de noite, né, Thaís? Fazer Isso. a investigação. Tentar descobrir o que que acontece, qual é o mistério dessa casa, se realmente ela é assombrada. Mas hoje a gente vai mostrar detalhes dessa casa pra vocês. Nós não entramos dentro da casa ainda, não sei se dá pra entrar, se tá aberto. Parece que tá, pelo que eu vi ali. Uhum. Então a gente vai tentar entrar na casa ali, vamos mostrar pra vocês. E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Tiago, aqui já dá pra ver, ó. Tem a pia e o tanque, né, ó? Sim. Cara, era uma casona grande, né, eu tô cara? Percebendo que tá cheio de. Ó, cheio, cheio de, de bichinho. bicho, cara. Aqui era uma varandinha. Uhum. Tem um celeiro ah. ali, um, um, celeiro. um negocinho de. galinha ali. Sim. Olha aqui, cara. A gente tinha um varalzinho aqui. Aham. Uhum. Né? uma marca. Assim. Olha, olha as teias de aranha, Tiago. Olha essa janela. É. Ó, lá era um fogão além, ó. Boa tarde. Ó. Vocês quebraram? Uhum. Vamos ver aqui fora primeiro. Cuidado, até cobra aí, ó. Será que era tipo um fogãozinho ali? Eu acho que era um fogão ali. Estranho, é. né? Nossa, cara. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Que lembrar. estranho, velho. Ah? Olha aqui. Olha aqui. O que, que é isso aí? Não sei. Estranho. Licença. Vento. Vento. Me dê licença. Olha, teia de aranha. E tá bastante tempo assim. Cara, tem imóveis aqui, Thaís? É trocador de criança. É trocador de criança? Sim, é. Fogão. Fogão bem antigo. Ó, tem um, umas vasilhas aqui. E um varal aqui, ó. Aham. Uhum. E aqui tem uns móveis, ó. Guarda-roupa. Ah, olha é isso aqui. Parece que camas de hospital. Cama antiga. isso daí, Essa cama aqui deve ter uns 60 anos, velho. Nossa, velho, isso aqui é muito grande, Thiago. Cuidado aí, bicho. Nossa, velho. você der esse, esse guarda-roupa aqui, vai ter um espelho. Isso é o quê? Um espelho. Credo, velho. É. Escondo aqui que fecharam, dá pra entrar, ó. Será que dá pra abrir isso aqui, Thaís? Que bagulho tá novo. Tá mexendo lá dentro, acho que é porque se arrastou. Deve né? ser. Tá aí, tem um botão colado ali, ó. Tá vendo? Que Filma que eu vou abrir a outra. Nada aí. Tem nada Esse também. Não é tem nada. E que também era outro guarda-roupa, Era? Era. Por que, que tá trancada aí? Tem algum bicho aí? Não sei, cara. Cuidado. coisa dentro. Só que não tem bicho não, cara. Mande o papel. Olha olha esses pegadores. Sim, esse guarda -pé antigo. E ele tá bonzinho, tá velho? O que, que é aí? Um quarto? Ai, Sim. não lumea para cima não, não lumia para cima. Tá esse aqui é uma armadilha, tá? Por quê? Deixa eu ver. Olha ali. Sim E por que estava trancado aqui? Então aqui. Aí era um quarto, né? Sim. Aqui eu acho que era outro Tem barulho até aqui Hã? <coughs> <coughs> Tô achando uma Tudo engorda em baralho, cara Então Estranho? Olha uhum. a cortina Antigo. hein? Tem uma pedra de inspiração, né? Aham. Uhum. Será que alguém tentou morar aqui depois dessa senhora? Não sei. Aqui é o outro quartinho, uma despensa. Ah, é ah um ali, tem um negócio lá fora. Ah, um fogãozinho, Thiago. Tem fogão lá? Tenho. Tem, ó. Depois nós vamos lá dar uma olhada. Ó, o bagulho de bebidas. Será que era bebia ou não estava de Então, na verdade eu tô achando que depois dela morou alguém, cara viu o trocador de criança, não sei. Você acha que ela gostava de beber? Sei lá. Essa cama aqui. Essa é... cama é antiga, hein, cara? Olha. Quem já teve uma cama dessa daí, deixa aí nos comentários. Caramba, menina no teto que tem morcego. Nossa, tá cheio, Thiago. Em cima da sua cabeça aí, ó. Nossa Senhora! Vai, ilumina para baixo vai rapidinho. Olha aqui. Filma tudo, vai. Mostra com calma. Fica tranquilo que eu tô olhando. Aqui, eu não sei o que, que era aqui. Eu não sei. Não tá nem reboca. Só tá rebocada, pintado. Ai, amor do céu. Tô a câmera, vai lá no banheiro. Tô. Vou ficar aqui. É a, câmera, é a Calma, calma. Oxi. Galera, que é um banheiro. É banheiro? É. Cheio de cano nas paredes. Tá. cara eu, tenho, aqui, eu tenho, Cara, eu, eu, eu chego a me arrepiar por causa do morcego, cara. Eu também não gosto, não. Ó, tem um bingo aí. E outro bingo aqui, ó. Vamos lá fora ah, ver aquele. Mostramos. Né? Vamos lá fora ver aquele. Fogão. Olha só. Começando o vídeo, tava chuviscando. Tava chuviscando. Acho que nós temos que ir por aqui, ó. É. Aqui, ó. Será que dá pra sair aqui? Cuidado, hein, cara. No meio do nada, hein? No meio do nada a casa onde ela morava, cara. E morava sozinha. Sozinha. A outra porta lá. O banheiro é ali, A outra porta tava trancada. Essa ah, tem outra porta ali. Então ali será que era cozinha? Eu acho que devia ser. Aqui era o fogãozinho ali né? Ah, aqui, ó. Deve ser cozinha mesmo ali, naquele cômodo dos morcegos que eu não entrei, pessoal. É, deve ser a cozinha, ó. Daí saia pra fora aqui. Tinha um fogão a lenha. Você que era a cozinha mesmo? Eu acho. fogãozinho a lenha é antiga, hein, cara? Olha. Caramba, Vamos terminar de rodear aqui em volta. Ver se nós vemos alguma coisa. Não. Apesar que tem aquele viveiro lá, né? Vamos lá dar uma olhada Vamos no lá. viveiro. Olha, é muito antigo, Tiago. Cara, mas Tem. era muito grande para morar uma pessoa só aí. E como que ela fazia para ir no mercado? Isso aqui é muito longe da cidade. Então... Não sei, cara. E a casa é grande, hein? Tem quantos é. quartos? É, três três quartos. quartos. Tem aquele outro cômodo lá esquisito. Aham. Uhum. Acho que a frente é ali, ó. Consegue passar aí? Tem. Na, na janela. Tem, assim, tem uma vista bonita assim, né? Tinha. Pois aí deveria ser um galinheiro. É, acho que é. Né? Perigoso até entrar aí. Hã? Perigoso entrar. Mas eu acho que era um galinheiro assim, ó. É, deve ser, né? Olha assim, ali a fonte passada ali. O CD cara. ali, ó. CD pendurado. Ah, é verdade. Ali, né? Ali também, ó. Uhum. Mas ela gostava de. Ela, ela era DJ. Então. Acho que é isso aí, né, Thaís? É, ó. Ó. Casa Vou falar pra você. A casa ali dentro é bem sinistra. Uhum. Agora a gente tem que voltar de noite para ver se tem realmente é assombrado mesmo, mesmo, né? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você quiser que a gente volte aqui de madrugada, às 3 horas da manhã, deixa nos comentários que eu e a Thaís vamos estar voltando aqui às 3 horas da madrugada e fazendo a investigação sobrenatural. Certo, Thaís? Isso aí. Vamos embora? Vamos. Galera, até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!